Entre os verbos mais usados no italiano. Em sétimo lugar, nós temos o venire, que seria o vir. Vamos aos exemplos. Verbo venire, que seria o vir. Io. Io vengo à escola com l'autobus. Eu venho à escola com o ônibus. Tu. Vieni a casa mia, dobbiamo parlare. Io vengo, tu vieni. Adesso parliamo di lei o lui, no caso, lui. Oh, il direttore è venuto in ufficio per parlare con il capo reparto. O diretor veio no escritório para falar com o chefe, para falar com o, um, com o chefe da repartição. Neste caso, neste exemplo, o verbo está no passado. Então, está dizendo que ele veio, tá? É venuto. Mas se eu quisesse dizer que ele vem, no presente, é viene. Então, eu vengo tu vieni e lui o lei viene